Até maio de 2022 a empresa Dick Sheng Minerais em Xibuto exportou mais de 6 mil toneladas de arreias pesadas, mas os custos de frete de navios revelaram-se insustentáveis. custos de, de navio, hmm. por isso, a grécia, onde nós, a grécia, a grécia, que nós queremos construir, não porque e estiver pronto, é, usamos aquela doca para isso, para dar todos por todos. O secretário do Estado da província de Gaza, Amos Macam, visitou a mina e constatou ser urgente a implantação da doca na província de Gaza para flexibilizar o escoamento e exportação do minério. Uma das grandes forças que nós vamos fazer como governo, e temos, porque temos muito interesse na viabilização deste empreendimento, é para que a questão da DOCA se concretize o mais rápido possível. Porque a empresa está a produzir neste momento, mas não está a exportar. E não está a exportar porque eh, os custos de descoamento são elevados. Com a DOCA poderão reduzir os custos de descoamento, minimizar os custos e aí justificar-se eh, todo o investimento que está sendo feito neste momento. Enquanto isso, com mais de 300 trabalhadores, Neste momento está em funcionamento duas unidades de produção do minério, das dez previstas para todo o projeto.